Eu sou o Carlos Ruas, criador de Um Sábado Qualquer. Hoje são as tirinhas que têm mais é, é, é, referência nessa nova geração hoje brasileira. E eu sou muito feliz por causa disso. Peguei a onda da galera virtual que começou a, a, a crescer virtualmente, a ter público, ter leitores virtuais e chamar a atenção de editoras, porque antigamente o processo era só através de editora. E aí começou a ter uma gente pipocando ali na internet, e as editoras começou, começaram a olhar, ah, olha só aquilo ali. Só que elas tinham um certo medo, porque se está na internet, por que, que a pessoa vai comprar o livro? Só que a gente conseguiu quebrar esse paradigma, principalmente o meu primeiro livro. Ele mostrou que vende, ele mostrou que existia um mercado ali de é, é, pessoas virtuais que tinham um forte engajamento com o público muito grande e eles mostraram que eles vendem, que o público, mesmo tendo conteúdo gratuito na internet, o público ele compra o material, ele quer o livro autografado, ele quer cheirar o livro autografado, ele quer um autógrafo é, no, nesse livro e ele quer é, é, tudo que esse autor produza que é ter uma aproximação com esse leitor. Então, a gente conseguiu mostrar isso para o mercado, que foi sensacional. Então, por isso que hoje se inverteu. Tem muita gente saindo do virtual e indo para o impresso, como foi o meu caso. O quadrinho, já foi a época que o quadrinho era só para criança. Sim, o quadrinho tem um ótimo papel para o público infantil para começar essa leitura. Mas hoje, o quadrinho ele está em todas as idades. Né? Tanto para criança, adultos e velhos. O quadrinho está em todos os lugares. Depende do seu público. Se você é um público mais novo, se você é um público mais velho. Mas o quadrinho está em todas as áreas. E com certeza eu fui influenciado pelos quadrinhos para conseguir fazer quadrinhos hoje. É, eu fui influenciado, por exemplo, por Cherix, por Laerte, por Angeli, por Kino. Todos eles fizeram os patamares do meu castelo para eu conseguir criar o meu. É, em Deus e o humor nem sempre andam de mãos dadas. Mas eu acho que nem todo humor é ofensa, nem todo ofensa é um humor. É, a minha intenção não é ser ofensivo. O que eu vou ganhar sendo ofensivo? Eu não vou ganhar nada sendo ofensivo, eu vou ganhar ofensa de volta. Então a minha intenção é, se eu prego alguma coisa, é pregar o debate, é pregar a reflexão, é trazer Dogmas na mesa para discutir esses dogmas. Então eu coloco um Deus de cada tipo numa mesa de boteco, Deus, Odin, Zeus, todos eles na mesma mesa de boteco, trocando farpas, trocando argumentos e assim eu crio esse ambiente que agrada tanto os religiosos quanto não religiosos. Por isso que eu tenho ateus evangélicos, espíritas, católicos, umbandistas e etc, etc, etc. Batatistas e alienígenas. Olha, um evento como esse é fundamental para toda as idades, para todos os públicos, porque esse evento ele estimula a leitura, estimula o hábito da, da criança ter o contato com o primeiro livro e estimula também o mercado, né? Porque nós, quadrinistas precisamos de dinheiro. Exatamente. Então esses eventos são importantes também para a gente sobreviver, para a gente ter o nosso e durante dez dias, que é um evento, é um dos maiores eventos eu acredito eu literários da América Latina. Então é importantíssimo ter. Ganha em conhecimento. Quanto mais você conhece a religião do próximo, menos você sataniza ela. Então, se você tem uma religião, se você tem uma crença, não fique só nela. Não ache que o resto é o inferno, o capeta, vai morrer, vai queimar. Porque isso, infelizmente, isso alimenta a ignorância. Então, esteja sempre aberto ao novo e ao seu vizinho. Sempre queira conhecer o seu vizinho. E quanto mais você conhece o seu vizinho, mais você vê que ele também quer pregar a paz, tanto quanto você.